fala pessoal esse é um vídeo muito rápido mesmo porque tá tendo muita pergunta de como que funciona a máquina de fabricar bloco de gesso né então vou mostrar para vocês um sistema atual artesanal tá que é feito e depois o nosso sistema então vamos lá bom no sistema artesanal olha só o cara despeja o gesso aquele né? aquele bateu já dentro da forma ele espalha com a mão bem rapidinho e tipo assim é super bem para saúde né o negócio enquanto isso o parceiro dele já tá raspando a outra forma que ele que ele fez, entendeu, agora tá desinformando lá, que é a forminha manual, né, essa daí. Esse é um tipo de, de montagem artesanal, todos, 90% das fábricas lá, fazem desse jeito, que fabricam bloco de gesso fazem desse jeito. Agora, olha esse cara, meu. esse cara é rápido, hein, dá uma olhada nele, nossa, ó, ó, ó, como é que ele coloca os canos lá no... Nossa, aí vai lá na água... Olha, aí ele raspa, tá vendo? Pra deixar a superfície do, do bloco plana, né? É feito desse jeito aí, que você tá vendo, tá vendo? Aí, agora presta atenção nisso, ó, ó, ó, ó. Ele pega o baldão e joga dentro do batedor, tá vendo? Mais um pocão com a mão lá. E aí, raspou, né? Desenformou. Tal. Enquanto isso, ele vai despejar no outro. E vai fazer o mesmo processo, A Mesma coisa que o outro fez com a mão. Super bem para saúde o negócio. Inspirando pó de gesso ali, numa boa tal. E agora, vamos para o nosso sistema. Você pega o gesso saco de gesso, joga lá dentro da, da, da máquina. Abriu, fechou. Ligou a máquina. Pronto, já saiu o gesso no carrinho. Aí que fácil, que moleza. Aí ó, já abriu. A parede pronta aí, retinha. Planinha dos dois lados. Super eficiente. O que você prefere? Fala para mim.